Hum. Vou acariciar sutilmente essa lâmpada mágica. Sem saber que ela é mágica. Gerando surpresa para mim. Oh! Olá, jovem rapaz. Olá, majestoso e o gênio da lâmpada. Não sou o gênio da lâmpada, sou o gênio da ex-namorada em dobro. Como assim, gênio da ex-namorada em dobro? Você tem direito a um desejo e o que você desejar, sua ex-namorada terá em dobro. Bem. Nesse caso, me deixa meio morto.